Redar é um dos florais de bar menos utilizados no mundo. E você sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não compreende a essência desse floral. A descrição resumida e amplamente conhecida desse floral refere-se a pessoas egocêntricas que falam muito de si mesmas e que são incapazes de ouvir o outro, né? Carentes de atenção, de afeto. Ninguém quer se enxergar dessa forma, né? E fazer questão de utilizar esse floral. Porém, Redar é muito mais do que essa descrição. Se as pessoas soubessem de fato do que se trata a essência desse floral, ele seria infinitamente mais utilizado. Mas afinal, quais são as grandes virtudes do floral Heather? Heather nos relembra sobre a consciência da unidade, de que todos nós pertencemos a um todo maior. Ele nos traz a sensação de volta para casa, de nos sentirmos em casa e amparados pelo divino. Header conversa conosco sobre empatia. Esse floral também nutre a nossa criança interior, quando em algum momento momento ela sentiu-se carente de afeto e amor. É um floral profundo e que tem muito a contribuir com a humanidade. Ele aguça a nossa capacidade de ouvir o outro e de praticar o servir. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe essa informação para que esse lindo floral chegue cada vez mais para as pessoas que ressoam com ele.